A bolsa brasileira conseguiu se descolar das preocupações em Wall Street Que continuam tensas por causa das incertezas contra a guerra comercial E com a novidade do impeachment de Trump Que está sendo acusado de buscar ajuda estrangeira Para interferir nas eleições presidenciais norte-americanas do próximo ano O Ibovespa fechou o dia na segunda alta consecutiva E se aproximou de sua máxima histórica Graças a duas boas notícias no cenário interno a primeira foi que o congresso nacional promulgou na tarde desta quinta-feira a emenda constitucional referente à sessão onerosa, que na prática viabiliza o leilão das áreas de pré-sal marcados para novembro. Nem preciso dizer que as ações da Petrobras subiram hoje, né? A segunda boa notícia foi a divulgação da dívida pública federal. Eu falei que era para ficar atento no tarde news de ontem, né? E que apesar de ter superado pela primeira vez os 4 trilhões de reais, ficou dentro Dentro das estimativas. Mas como nem tudo são flores, o dólar também fechou em alta de 0,48%, negociado a R$ 4,17. E olha que o Banco Central Brasileiro tentou segurar a moeda, mas não deu certo. Nessa sexta-feira é bom ficar de olho nos dados de emprego medidos pela PNAD do IBGE, além dos dados de inflação medidos pelo IGPM e divulgados pela FGV. E lá fora os Estados Unidos informarão uma série de números importantes como as encomendas de bens duráveis, índice de sentimento da Universidade de Michigan, gastos pessoais entre outros. Obviamente que é bom ficar atento também nos desdobramentos do impeachment do presidente Trump e na disputa comercial entre Estados Unidos e China.